Jogo. ninguém matou ele. Vai explodir aí pra nós, hein? Aqui. Meu Deus! O quê? Oh! <risos> ele corre! Nossa, jogo! Que é isso? Ei! Nossa, furacão de tétano! <risos> Beleza, o que acontece, rapaziada, a treta não tinha é como passar por aqui, ó. Beleza, tem como engravidar o Loki também. Ó, ó, engravida esse Loki aqui. Ai, que delícia, ó. Oh, acabou a ah. bala, hein. Explodimos o com... Loki. Sim. Munição. Uhum. -huh. Tranquilo. agora a gente vai pegar esse Loki por trás, ó. ó. Resolver o problema pegar dentro da rubela dele, dentro. Ô, oh, louco, eu tava oh, zoando. Oh, vaza? Oh. Ai, meu Deus. Agacha! Oh. Jogo maldito! Oh. Não, meu Deus, seu jogo é demais, tio. Muita... Mentira? Oh. Tem mais louco aqui dentro, tem mais louco aqui dentro. Liberem esse senão oh, a gente não pode plantar o oh. farol. Ó, ó. Vamos plantar a franja dele? Seu puzão, A franja aqui é bonita, ó. Bota a franja de novo aí logo. Aí você vai cair, tio. Fácil. Se inscreve aí, tio. Esse pipocou igual a pipoca, rapaz Ó, oh, tem um lock escondidinho aqui Rapidinho ele cai É bom no caneco, rapaz Beleza, ó, ó, ó Os caras não é capaz de matar o cara ali tia. Nunca Se o caverninha não mata o cara Olha os lock ali, parado Trânsito, tomando café É o jogo tia. Mais uma esse lock cara, mais uma Vai esse Loki virar, tio? É onde? Tem Loki, tem... Tem Loki vindo por aqui. Olha aí, tio. Olha aí. Ah, dá tá um patatinho. Lembra que vai ser Pega ele de patate. Calminho, calminho. Finishing. Pimenta! Nunca um meca dos outros! É refresco! Vou ter que voltar lá, tipo, pegar logo por trás, porque os caras não é capaz de tirar nele. Não. Rapaziada, aí não dá, hein? Ó, agora que eu tô que eu saio da minha toca. Ah, mas finalmente. Só é é o Pé, véi. Ah, morreu. Oitai. Beleza. Mas vamos pegar o escudo? É isso aí. Eu vou trocar essa arma aí, então. Sei lá, tá, tá, tá me Entendeu? Ó. Ó, oh, pega é a vida. Oh, não tem como. Por que tem como dele? Por causa de judiamento de pele. você engraveu esse cara, tio. Ele é meu... Ah. Você tem que arrancar o capacete antes? Ah, o, cap o capacete? A... Oh, que é isso? Não! <risos> <risos> Rapaziada, voltamos no Loki aqui de novo. O oh, jogo pilantra. O que acontece? Tem que colocar o capacete do cara aqui, tia. Olha! Esses cara chega, tia. Chega. É uma sódio. Dá o capacete? O capacete lock. Vai, foi difícil, hein? Isso, agora dá pra engravidar. Ó, arrancou a tampinha do SB, vem É fácil, é nosso. Bem, agora a gente pega esse lock aqui. Ó, rubelão ali, ó. O tamanho da rubela na bunda do lock. Se arrebentar essa bunda pra você ver se cria vergonha nessa cara. Quase lá. Mais esse lock. Olha lá o truta lá, ó. Olha o truta. Deixa os caras tretar, tio. Deixa nós de boa. Vamos trocar ideia e procurar mais armas aqui. Quantos blocos, tretas. calmaria. Agora é na calmaria. Gente. Tranquilidade. Tudo na tranquilidade. Beleza. O quê? Nossa, escondidinho. disso, cara. Espera até o último minuto, hein? Eu sou Ó, ó. Dentro do Granada Bears. Aí cai, tio. Ó, franja. Não. O jogo. Não. Oh, peraí, tio. <risos> Calma, calma, sua, sua fura já vai cair. Eu puro todo aqui é com a peneira. Pegaio, Ai, cai, cai. Pestolador, pistola, pistola. Beleza. Rapaziada, munições. Eu achei uma caixa benta, pesada. Beleza, Marquezine de volta. Uh! Tá rolando um buraco aqui? Ô oh, meu Deus. Tinha como dar a volta aí também, nem sabia. Agora um jogo é mentiroso, hein? Tranquilo. Ó, oh, ó. Oh. Olha oh, que jogo, ninguém matou ele, vai escudir aí pra nós então, aí, aqui, que? meu deus, o que, oh. ele corre, nossa jogo, que isso, vem, nossa, furacão de tétano, rapaziada, não, o cara vem com, nossa, dois tétanos pra furar nós, ele, ele corre, onde, ele tá vivo ainda, nossa, o grandão tá vivo ainda, Tio, ah. você tá mentindo demais! Onde é que eu tô? Deixa o outro. Eu não estou suportando mais. Rapaziada, mais uma rapaz. vez no Log aqui. O cara vai vir, ele vem, vem no veneno. Cuidado! Oh, oh, ah, oh. Ah, ah. Arranca ah, o capacete do Loki. Vai ter que arrancar, tio. Isso. Engravida. Engravida okay. tio. Isso. Oh. De graneta, os granetas, granetas. Oh, Ó, tô ligado, tem cara ali dentro? Tá não cara não dentro. Não nada. dentro. Por certos motivos de quem? Se não tivesse ninguém pulando o muro. Isso. Já chipa. Chipa. Chipa. Uh! Rapaziada, mais uma vez matando esse Loki aqui. Ô, o negócio é treta, tio. É treta das, das gordas. Beleza. Pera ainda falta o grandão, lá. O grandão tá lá esperando ainda. Última bala aqui da, da Marquezine. O que acontece? Ela tá assinada com o nome do cara ali. Ó. Assinou, já era. Deixa comigo. Beleza, o que que acontece, rapaziada? É, a gente vai ter que pegar as punições beta. É, uai. Do local. Pega é, o farol tá no lugar. É, eu vi o um ping. Peguem os lasers de alvo. Ó. Vamos, vamos pegar o um grandão logo. Peraí, las o laser de toda huh? Beleza. E agora o que vamos fazer? Marque o alvo de vocês com a orelha. Usa perda faz o resto. Marque um uh. alvo. Temos o alvo chegando da. Ah, uh. merda. Ô, oh, louco agora, vai derreter esse Loki, ó. Rapazes, aí frita esse Loki aí. Falta só matar esse Loki. Ah, Falta só um pouco, é isso! Beleza. Rapaziada, agora o negócio é fritar, fritar, depois os locks. Ó, tem lock lá atrás. Agora tá louco! Ah, finalmente ficou legal, gente! Ficou legal! Ó, oh, ó! Oh. Vai, jogo! Frita esse lá, o Ah, vou esconder você! Pronto, a academia foi liberada! A academia foi liberada? Verd, os grubs derrubaram o nosso Raven! Temos feridos e mortos em combate! Ajudem, agora! Ah, merda! Entendido, Pedro? teu Pedro, que precisa de reforços na tumba! Estamos sabendo, a caminho. Vamos lá. Beleza, o que, que acontece, rapaziada? É... Vamos diretamente a caminho desses locais, tio. Cadê? Onde? Não tô lembrado, não. Vá para a tumba dos desconhecidos. Onde é que é isso, tio? Eu nem eu nunca vi. vi. Tu não sabe nem eu, tio. É ali naquela fumaça que o paduque cai. O até lá. Eu vou ficar e proteger esse fato. Como é que é? Não é disso. Beleza, rapaziada. Onde é que onde é o é lugar aí? Não sei. O Jogo, vá para a tumba dos desconhecidos. Onde é que é esses desconhecidos? Pega que O jogo maldito A porta tá aberta, ah, beleza, beleza, abriu a porta aqui, desce, ó, oh, ó, oh, aqui vai rolar, tio Perde o esquadrão Sierra, instalou o farol, a gente tá tomando fogo aqui, oh. em quanto tempo você traz um satélite pra cá Tem uma na sua direção oh, agora, oh. Sierra, oh. não deve ter um moto turbo Não, mas oh, essa é uma má ideia, Isso, anota Eu já anotei. bem É, não Deus, de ponta esses lock Ação e diversão Parece que eles estão tentando de começar oh. uma comédia. aqui. Verdade. Esse explica o ódio, cara. Arranca. Ah, Arranca esse loco. Ah, Pera Peraí, jogo. Ó, do lado. Peraí, jogo. É só tirar a perna desse loco. Cadê o Rachel? Oh, não tem mais. Eu tô... Oh! Tô preçado. Só tirando no pé. Atirar no pezinho dele que é isso? Monstrinho! Monstrinho! Monstrinho! Miserrão! Ju, tô vendo nada, hein? Pode de pintar a tela. Ah, meu Deus do céu. É Aí foi treta, hein? Rapaziada, não é, é escuridão, caramba. Ó, tem mais lock aqui. Eu nem sei se é a frente dele ou se é atrás. Vai lá e vê! Olha que jogo marvado, tio. Pega o saco por trás aqui. Vai, vai. Vai que dá. Pegamos um. Pegamos um. Seu miserabinho. Ó, dá tempo de pegar esse aqui também. O tá ligado tá ligado Ó, ó Ei tio, de boa? Tranquilão Peraí, tá rolando um totototó to, to. Deve ser pra cá Ó, tem lock ali Tem lock Aqui Peraí, vamos pegar outro ali Já no cantinho vou ficar tranquilo, é. tá calma, continua dormindo Tá dormindo, continua dormindo Peraí, você tem ter que ficar esperto, tio Ó. Oh. Ó. Oh. Tem mais lock aqui. Tem altos locks. Caiu, mas é! Esse aqui. Rapaziada, onde é que é a traseira do Loki? Ô, oh, Loki em jogo! Atira as pernas já desses Loki aqui. Ô, oh, meu pera da frente, tá da frente. Vou acertar você também. Vai na frente, vai levar. Seu vai explodir ou não vai? É a perninha, esses caras é a perninha. Ah, acertou a perninha dele? Ai, ah, eles não aguentam. Tá aí seu louco. Vai, o cara vai no soco tio, cheio de arma. Eu vou falar pra vocês, essa Microsoft colocou uns amigos aqui tio. Fiz uma programação de, de ajudantes nesse jogo. Mano, cada vez mais feliz tio, cada vez mais. Ele já carrega todas as munições. Outra programação mal feita. Outra programação mal feita. O que acontece? Ó, a arma tá carregada? Você pode carregar quantas vezes você quiser. Repai, é é pai. Tá carregado, tá carregado. Não carrega. Beleza. Ó, tá... Nossa senhora, o que, que é esse limousine, Cuidado, tem um Para Para Parada aí. o quê? O de Pegasus. Nossa. Não, oh, não. Engravida não ele. ele. Ah. É com nós mesmo, tia. Com nós mesmo. De lado? Ó, oh, a franja balança de longe, tio. A caminho, Petro. A franja do bloco vai balançar de longe. É só lá, você escondeu até o finalzinho, Ó. Bota o cotovelo aí, bota. Bota pra si. Vamos pegar ele. Go. Pera aí, tá rodando barulhos, tá rodando barulhos. Ô, louco e jogo. Fazer O quê? Nossa! Guerra ganhar a santa, hein? Nossa senhora, maratona do Amém. É louco, hein, tio? Cachoeira. Tem que pegar as navinhas benta ali, ó. Fica legal, irmão. Tem que recuar, tio. Recua. Ah, cagão. Eles estão vindo, eles estão vindo. Ele é mais cagão ainda. Ô, arma! Ô, meu tem arma sagrada lá, esqueci. Eu esqueci que eu tenho arma sagrada, agora vou queimar tudo. Oh, não dá tempo não, Ju. <risos> Voltou tudo, tio, voltou tudo oh, Jogo mentiroso, maldito eu não, Nunca, nunca Não Voltou tudo, é isso mesmo? É isso que eu tô vendo? Ô é oh. oh, meu, voltou o jogo todo, tio Cuidado, tem Beleza, aquele ali a é engravida Ó, oh, engravido logo Beleza, agora a gente usa Esqueci dessa arma benta aqui, tio, só isso Ó, oh, até oh, tá tio A tá dando para essa arma louca? Cadê você? Só tem mais alguns de nós. Não vai usar, não. Tia. Caminho, Acabou aguenta com a velocidade. O negócio aqui é hard ultra. Mas ninguém vai não. mal, pelo amor de Deus. Tenha paciência, parceiro. Tem que acabar rápido com os caras que eles invadem. Não é falso. O peixinho já foi. Peraí, peraí, peraí. O dia se a caia para. Nossa senhora. Hum. Ó, ó. É assim, é sim, na moral. Que isso? Agora, agora que o negócio pega! Nossa senhora, agora pegou, tipo. pegou! Pegou, pegou, pegou. Casa caiu. Vamos ter pegado as vinha. Jogo! <risos> Até ele tá final isso aqui, tio, vai ser muito impossível isso. Beleza Vamos. Calminha, tio A melhoragem é, melhor é aí, A caminho, Fede É de peito aqui, não tem como não, tio Nossa, ficar tacar tá granada, hein ficar inteligente, tio Agora que ferra Parece umas armas secretonas. Ah, tio Peraí, o marquêsito também não dá, tio Não dá Isso vai servir, tio. Rebita esse lock. que é, é jogo? Que isso? Ah, vamos. Vem. Vem. Se não nasceu é não Vai. Cadê na minha? É... Na minha aqui, tio. Eu vou fazer mais um. Maza. Pode passar perto deles mesmo, tio. Beleza. Munição ali, munição. Faca na cabeça. Agora a gente pega a Marquezine. Vamos subir no território dos locks. Sim. Aqui deve ter coisa boa. tem como usar aquela arma daqui de cima, não? não. O jogo é lock. O jogo é lock. Pode, zóio dele. Os caras não morrem, não, tio. É? Morrem nunca. Não, não, não. não, não. Cadê a navinha que tá dando vida. Aqui, tio. Vou pegar essa lock aqui. Ai. Mais um, mais um. Pegou, pegou. Rapaz, eu vou tirar essa arma Lock aqui. é nós. É Ah, já joga duas. Estamos no local Reino. Local Reino. É a verdade. Tenta logo. Daqui é nós. É tudo nosso. Beleza, dá pra engravidar o Loki ainda mais uma vez? Oh! Beleza, enquanto isso, vamos de boa aqui, André. In Inimigo eliminado. Tem como matar o Loki? Não? Vai lá e vê. Vai, o Loki não morre, hein? Não. Pode, Loki. O peixe terrestre vem aqui, será? Sério, seu Loki? Ó, o peixe terrestre! Que delícia! Nossa, é louco, hein, é que o cara veio aqui em cima de boa. Ele é guiado. Rapaziada, os peixes terrestres. É Agora vamos até o pé. Loki vai até a mim. Agora os, os camaros quando a gente precisa. De... Oh, meu Deus, os peixes que ser Camara, hein? Pelo amor de Deus. mas tem como tirar essa arma velho? aqui não? Já não funciona. O cabelinho já troca, tipo, já troca. E a ação. Rapaz, agora que o cabelinho foi pegar a bazuca do Loki. Agora já era. Já era a é bazuca nas costas e uma bazuca na mão. Vamos ver qual é que é então. Só que já tá lá em cima, tio. Quando acabar, tenta dizer corajoso. Eu vou usar o primeirinho, tio. Não tô vendo saída por aqui. Sugestão? Claro, ah, tio, Jack. Jack, choque naquele levar. Não, não precisa jogar o um negócio fora. O quê? Ela jogou fora. <risos> jogou fora. Lá tem uma saída. Vamos. Que arma, tia. Ela jogou no meio dos bolinhos aqui. Jogo! O que eu fazer, o jogo é hard, tá no hard. Tio. Vai jogar o um jogo no hard, dá nisso. Ó. Faca isso.